Boa tarde, bem-vindos ao nosso último seminário do DAN, na modalidade virtual do, semestre, do primeiro semestre de 2020. Hoje temos um convidado muito especial, o professor Carlos Fausto, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, é, bom, estamos é, iniciando nossa transmissão, é, é, cumprimentando e recordando aos colegas que podem nos enviar um oi no nosso chat, colocando sua instituição, sua filiação institucional. Já temos aqui o, o nosso caro professor Enio Barreto, do Dan UNB também o professor Brunner Tintonelli, do, do DAN, a professora Legiane Felsi, lá de Rondônia. Oi, Legiane, muito tempo sem escutar de você. Nossa aluna Marília Caetano de Moraes também está presente. É, professor Guilherme Sá, José Pimenta, Luiz Eduardo Lacerda Abreu, do Dan, boa tarde a vocês, obrigado por comparecer no seminário. É, lembramos a nossos assistentes que podem se inscrever no nosso canal do YouTube, do, do Facebook, podem seguir o Dan no Instagram. É, os, é, as vinhetas durante a apresentação vão. Vamos passar as informações. É, bom, é, temos mais pessoas entrando na sala, neste momento. Daqui a uns minutos, ou, daqui a brevemente eu vou explicar a dinâmica das, das perguntas do seminário. É, e, bom dar um tempinho para as pessoas irem chegando. Os professores João Miguel Sauchuk e Carlos Emanuel Sauchuk estão na sala. Boa tarde aos dois. Também queremos informar que para o no, no, no, no próximo semestre continuaremos na modalidade do Seminário do Dan, virtuais. Aqui chega Emilio Robledo da, da Universidade Nacional de, de Córdoba, na Argentina. Como sempre, agradecemos o trabalho do corpo técnico do nosso Laboratório de Imagens e Registros e Interações Sociais, IRIS, coordenado pelos professores Daniel Simeão e Carlos Emanuel Souchuk, com o trabalho técnico fundamental para estes seminários terem sucesso, de André Muniz Leão e Luciana Menescal, que fazem possível toda, toda, todo o trabalho para entrar ao ar. Vou aguardar mais dois minutos para dar início ao, ao, ao seminário. Por favor, as pessoas que vão entrando na sala, coloquem seu nome e filiação institucional. em algum momento da transmissão saberemos mais ou menos quantas pessoas estão nos assistindo, lembrando que apenas termina o seminário, ele vai diretamente para o canal do YouTube e do Facebook para qualquer pessoa poder assisti-los em qualquer momento. Bom, vamos. Eh, vou a explicar então como funciona a dinâmica das perguntas do seminário. Eh, nós não estamos eh, recebendo perguntas pelo chat, só recebemos perguntas via WhatsApp no seguinte número. As perguntas podem ser encaminhadas eh, tanto em áudio quanto em vídeo. Solicitamos que eh, tentem ser, dêem seu nome, sua vinculação institucional e façam um comentário ou pergunta em, de alguma forma breve, no, no máximo dois minutos. O trabalho de processar as perguntas toma algum tempo a equipe técnica, então, para isso, é necessário é, que enviem suas perguntas durante o seminário ou bem no final, bem para que consigamos pô-las ao ar. Além da participação por vídeo e por áudio no WhatsApp, temos a possibilidade de trazer uma pessoa e fazer sua pergunta ao vivo no estúdio. Para isso também devem manifestar sua vontade e participar desse modo no mesmo número de WhatsApp do Departamento de Antropologia da UNB. Temos a presença da professora Cristina Patriota, de Pedro Vilain e de Wallison Vasconcelos. Bom, então... Acho que é o momento de iniciar iniciar o seminário nosso convidado de hoje hoje, manifestei no no é é o professor Carlos Fausto, é, Carlos é bacharel em Ciências Sociais Universidade Universidade de São Paulo, e mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Função Nacional onde é professor titular na atualidade. é é bolsista de produtividade 1B do CNPq e Global Scholar de Princeton, é, por um período que começa neste ano, 2020, e vai até 2024. Além do mais, é, o Carlos tem é, sido professor visitante e trabalhado em várias das principais universidades da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, então dispensa muita... A apresentação tem publicações muito relevantes na nossa área da etnologia amazônica e para nós é um grandíssimo prazer que você esteja hoje conosco, Carlos. A apresentação é, se intitula Os sardis da Arte Ameríndia, Reflexões sobre Imagem, Agência e Ritual. Obrigado, Carlos. Bom, boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui na, no seminário do Dan, é é, é uma alegria para mim, de fato é, uma honra também, e queria agradecer ao Dan em geral, em particular ao, ao Luiz, pelo convite, e não é, enfim, sem significado ter que fazer o último do ano de 2020, um ano particularmente difícil para todos nós, e que, enfim, é, dispensa comentários adicionais, né? Quando o Luiz falou comigo, e nós discutimos um pouco o que fazer, o que eu poderia apresentar, que de interesse, ele sugeriu que eu fizesse uma apresentação geral sobre o livro que eu acabo de publicar, que se chama Artifacts. Eu queria pedir para colocar ali na tela, por favor, o primeiro slide. bom, Vamos lá, a gente vai tentar controlar tudo ao mesmo tempo agora. É... E, então, eu vou tentar fazer, vamos ver se eu serei bem sucedido, uma apresentação bem geral uh, sobre o livro, tentando dar uma ideia de como ele nasceu, quais são assim, digamos as principais questões teóricas, dar alguma ideia do desenvolvimento analítico do livro e alguns dos seus argumentos principais. Né? Então eu, eu é um é um ensaio, digamos, de, de resumir num, durante um seminário a, a o, o livro todo. Esse livro nasceu de uma espécie de choque cultural que eu tive quando eu passei dos meus estudos entre os Paracanã aos cui Eu visitei os cui pela primeira vez em 1998 e tudo aí contrastava com a minha experiência anterior é, entre os Paracanã. Quer dizer, eu passava de uma situação de baixa objetivação das relações sociais para outra em que havia uma espécie de hiperritualidade e tantos artefatos quanto nós possamos imaginar. Máscaras, estatuária, instrumentos musicais, estarias, cerâmica. Quando me mas... com essa nova paisagem, eu inventei a cultura, não a minha própria, aquela paraganã, né? feita, como vocês sabem, de poucos artefatos e uma vida ritual menos abundante. Isso me obrigou a reimaginar a minha Amazônia, quer dizer, a Amazônia que eu havia construído a partir da minha primeira experiência etnográfica. E, para isso, eu tinha que superar, digamos assim, a minha própria ignorância em relação a vários temas. Por isso, a partir de meados dos anos 2000, eu comecei a oferecer cursos, né, é o jeito que a gente tem tempo para aprender coisas novas, então eu comecei a oferecer cursos em antropologia da arte, antropologia do ritual, cultura material, etnomusicologia, enfim, de tal forma que eu construísse um instrumental analítico que me permitisse pensar essa nova realidade etnográfica para a qual eu não estava preparado, né, então, eu li e re reli o Alfred Gell, li e re reli historiadores da arte como Hans Belting e o David Friedberg. Me inspirei muito no W.J.T. Mitchell e também em historiadores medievalistas como a Caroline Bynum e Jean-Claude Schmitt. Eu me dediquei, evidentemente, à rica literatura amazonista sobre o tema, os trabalhos do Aristóteles, do Acácio, de Lagruda, Lúcia Van Velten, do Steve, Hugh Jones, David Goose, entre vários outros. E também que foi fundamental eu estabeleci uma parceria com Carlos Severi, com quem eu coordenei dois acordos bilaterais Brasil-França sobre arte ritual e memória. Então, cada um dos capítulos desse livro, ele foi escrito para ser apresentado como seminário desses projetos. Deixa eu então dar uma ideia de da estrutura do livro para vocês, né? O cada capítulo está é, centrado em uma, em uma classe de artefatos rituais. Então, no capítulo 1, eu trato do corpo artefato, o corpo vivo ou morto, inteiro ou em partes. Né? No capítulo 2, e aqui evidentemente não tem fotos, porque é, se tratam das chamadas flautas sagradas, cuja visão é interdita às mulheres, né? é, mas eu trato no capítulo 2 justamente do complexo meridional e setentrional das flautas sagradas. No capítulo 3, eu trato de máscaras, e no capítulos 4 e 5, eu falo sobre efígios antropomórficas, em particular, aquelas do ritual do Javari e do ritual do Quarupi, eh, no Xingu. Então, o livro ele começa com o corpo vivo, né, como principal artefato ritual, e termina com uma efígie humana, o poste do Quarupi, que substitui um corpo ausente passando, ao longo dos capítulos, por diferentes níveis de artef artefactualização. Para escrever o livro, eu estabeleci três condições. A primeira delas foi de possuir dados primários sobre cada categoria de artefato. Quer dizer, eu escolhi os artefatos em função dos meus dados de pesquisa, e não o contrário. Isso faz com que, do, no interior do livro, a etnografia Paracanã tenha um lugar menor, né? embora ela tenha uma função importante, porque ela permite é, conceitualizar os artefatos ali onde eles estão pouco presentes. Né? Essa foi a primeira condição que eu estabeleci para fazer esse trabalho. A segunda diz respeito uh, à comparação e aos seus limites. Né? O livro ele é, é um pouco estranho, porque eu tento combinar descrição etnográfica densa com um exercício no um método comparativo. E, além disso, eu combino uma comparação de tipo histórico-cultural alaboas com uma comparação de tipo estrutural inspirada no levi -Strauss. Então, assim, do ponto de vista etnográfico, o escopo comparativo vai variar conforme os capítulos. O capítulo 1 um e 2 fornece um quadro comparativo que é pan -Amazoni. O capítulo 3 se estende do Ártico-Americano à Floresta Tropical Sul-Americana, enquanto os capítulos 4 e 5 estão focados no Xingu, que são os capítulos em que eu faço análise da pragmática ritual. Tem também um outro nível comparativo que é marcado por uma comparação binária, que, de certa maneira, estrutura o livro como um todo. É Aqui não estou me referindo aos e aos Kuikuro, mais uma distinção, grande distinção que eu faço entre um regime de imagens ameríndio e outro cristão. Eu sei que os limites desse tipo de comparação binária são conhecidos e, a certa altura, eu até quis eh, triangular com a tradição da estatuária centro-africana, mas, obviamente, eu fracassei. Então, eu acabei optando assim por me conceder a, a, a licença binária sugerida pela Merlin Stratan Confiando que, e aí agora eu cito ela, o movimento binário permite que um argumento decole em uma direção, tomando a outra direção do argumento, tornando a outra direção do argumento também presente. Então, então assim, o regime de imagens cristãs funciona no livro como um substrato comparativo nem sempre explícito. Na conclusão, apenas, eu inverto figura e fundo. E aí eu analiso a tradição imagética cristã, por meio de um expediente, eu coloco em relevo as expressões não hegemônicas da arte cristã, como essas figurações trifaciais da trindade, bem como a arte marginal associada à figura do demônio. Bom, a terceira condição, eu falei já duas condições, a terceira condição que eu me impus na escrita do livro foi a de privilegiar a análise estética e pragmática e utilizar argumentos ontológicos Apenas como um apoio ao desenvolvimento da análise. O, o, a minha ideia, isso é desde o começo, eu queria estudar empiricamente a articulação entre as convenções formais, as convenções estéticas, e os mecanismos pragmáticos, por meio dos quais as imagens se tornam eficazes e geram seres extraordinários né? humanos que viram jaguares, bastões que se tornam espíritos, artefatos que falam, palavras que curam, etc. e para fazer isso, como afirma o Geoffrey Lloyd, é crucial, e aí eu estou citando o, o Geoffrey, é crucial desempacotar o que as ontologias contêm. Uma tarefa particularmente difícil quando, como só ia acontecer, não se trata de crenças ou teorias, mas sim de práticas e de modos de estar no mundo. Então, dito isso, eu, eu vou contar uma anedota que eu chamo de sorriso do professor, que condensa boa parte dos problemas que eu enfrento no livro e é, é com essa vinheta etnográfica que eu abro para o livro, propriamente dito, né? Ele ocorreu esse episódio em junho de 2017 é, na aldeia Cuicuro, tá? É, a gente estava preparando a festa da mandioca, que é um rito agrícola associado a um espírito chamado surro que causa doença nas pessoas né? se o doente se recupera ele se torna o dono da festa, que ele tem que patrocinar por anos a fio. Um dos artefatos que são confeccionados para a festa são versões gigantes do pau de cavouco, né? esse instrumento que no passado era utilizado para plantar e coletar mandioca. Então, no dia 22 de junho, os homens estavam na praça confeccionando esses paus de cavouco, que iam servir de bastões de dança, eu fotografava e anotava, né? e observando o meu interesse, o irmão do pajé Tagó me disse o seguinte: olhou para mim e falou assim, eles já viraram espírito, falando dos instrumentos. Eu falei: é mesmo? Falei, Sim, veja, Carito, que é o dono da festa, já trouxe a comida deles. Ele percebeu o meu olhar meio incerto e disse o seguinte: vai lá e pergunta para o Tagó, nosso irmão mais velho, que é pajé. Eu fui logo para a casa do Tagó que me explicou em detalhes a transformação dos objetos em espírito, a relação daqueles bastões com o pau de cavoco e várias coisas mais. Em seguida, eu voltei para a praça, encontrei um dos professores da escola Cui Rui, que estava fabricando seu bastão, e resolvi testar o que o Tagó tinha me dito. E perguntei, ingenuamente, ou algo ingenuamente, isso aí, já virou espírito? Ele riu, olhou para mim com um sorriso maroto, e respondeu complacente, ainda não, só depois. A festa rolou durante toda a tarde e, ao final, Carrito levou para sua casa dezenas de bastões rituais. No dia seguinte, eu fui visitá-lo Encontrei os bastões cuidadosamente guardados em um cesto. Comentei que estavam bem organizados. Carrito me disse, então, que os bastões estavam muka deitados olhando para cima. Essa expressão é uma expressão que a gente usa para falar da posição da menina que está reclusa durante a primeira menstruação, após a primeira menstruação. Então, os bastões, os bastões estavam, pois, reclusos, e em cinco dias, me disse o Carrito, ele sairia novamente para pescar a fim de tirar os bastões da reclusão. Se assim não o fizesse, explicou-me ainda, Surro, o dono da mandioca, poderia causar nova doença na família. Então, esse pequeno evento etno, etnográfico contém, me parece, em boa medida, os temas e questões que eu abordo no livro. Né? A relação entre pessoas e coisas, a agência de artefatos, a gênese da presença em situações rituais, bem como a distinção contextual de modalidades ontológicas e epistemológicas. No livro, eu busco levar em conta, ao mesmo tempo, a ironia do professor e o discurso do pajé. E esse esforço tem a ver, de, né, de tentar utilizar as duas perspectivas, tem a ver com a posição que eu adoto com relação ao incômodo contemporâneo em relação à metáfora e ao simbolismo. E eu me explico sobre isso. Um dos pontos de partida do livro é um certo diagnóstico da crise epistemológica da antropologia pós-moderna e das suas tentativas de superação, né, entre as quais se contam... A virada ontológica em antropologia, a virada pictórica na história da arte, a teoria do engajamento material na arqueologia e assim por diante. Todos esses movimentos têm em comum a busca de uma presença imediata e um certo literalismo contumaz, cujo slogan é levar a sério. Quer dizer, quando eu era jovem candidato a antropólogo, né, apenas os materialistas, os ecofuncionalistas e os sociobiólogos colocavam em dúvida que o quinhão próprio à antropologia era o universo do símbolo. Quantas palavras podiam variar, mas o mundo não? Enfatizar a arbitrariedade do símbolo permitia afirmar positivamente a liberdade humana para produzir seus próprios universos de sentido, mas não de fatos. Quando nós abandonamos a estabilidade garantida pela âncora da natureza, a relação entre signo e referente tornou-se instável demais, produzindo a crise epistemológica da pós-modernidade. As tentativas de superação dessa crise, me parece, acabaram, assim, privilegiando as formas sígnicas que possuem uma relação intrínseca, não arbitrária, com o referente. Daí o interesse renovado pelo ícone e pelo índice. Daí também o incômodo generalizado com o símbolo e com a metáfora, revelando um certo desejo de reencontrar uma viscosidade perdida entre as palavras e o mundo. Assim, se vocês pensarem, um dos lemas mais re repetidos nas ciências humanas contemporâneas é o de que é preciso levar a sério alguém ou alguma coisa. Né? Etnólogos afirmam que é preciso levar a sério o nativo, arqueólogos falam em tomar seriamente a cultura material, historiadores da arte defendem a necessidade de levar as imagens a sério e assim infinitamente. É, tem dezenas de exemplos. Então, quando eu abro o livro com a vinheta do professor, eu indico que eu quero levar também a sério quem não leva tudo tão a sério o tempo todo. Ah, pois me parece o seguinte, né? Se é fato que os mundos ameríndios não partilham conosco um regime de verdade enquanto correspondência unívoca, qual pode ser o significado de uma distinção binária entre sentido literal e sentido figurado? No livro, essa questão ganha um duplo contorno. De um lado, no que toca a esse pêndulo literal, figurativo, eu exploro o lugar da ironia e do engano. A questão, assim, não me parece ser, como escrevia o, o Felipe Descolar, a de duvidar, estou citando ele, tá? a de duvidar que os ameríndios possam acreditar suficientemente no que dizem para agir de acordo com o que pensam mas sim que é preciso se indagar sobre os regimes respectivos de verdade e de engano antes de nos agarrarmos firmemente ao pêndulo ocidental da figuração e da literalidade. Afinal, o discurso próprio do trickster ameríndio é justamente o um engano. O principal demiurgo cuicuro, o sol, se chama talgri, que a Bruna Franqueto traduz como aquele que possui a propriedade de mentir, ou o um enganador. O mundo tal qual nós conhecemos hoje foi fabricado pelos atos enganosos de Sol, não por um Deus eterno, auto-idêntico, encausado, que instituiu um mundo único e uma correspondência unívoca entre signo e referente. O segundo contorno que ganha essa questão diz respeito à uma oposição correlata ao literal e ao figurativo, que é a distinção entre presença e representação. Ou, como dizia Erhard Kastner, essa, e eu cito, antiga antítese entre representar e estar presente, entre ocupar o lugar de alguém e ser este alguém. Essa antítese, como, enfim, ensinando o Pai Nosso ao vigário, marcou a história conflituosa do cristianismo com a imagem. Né? A própria emergência da antropologia no século XIX está ligada a essa expansão de uma Europa cristã ainda obcecada pelo problema da relação entre signo e coisa, representação e presença. Né? Na época, a antropologia exprime ainda um etos triunfante da Europa que imputa... As sociedades extra-ocidentais o erro de confundir os domínios do sujeito e do objeto. Em nosso novo momento animista, agora entre os finais do século XX e início do século XXI, o pêndulo voltou, como no final do século XIX, o voltou a pender em favor da presença. Claro, hoje, a suposta confusão entre presença e representação é um elemento diagnóstico de diferenças ontológicas incomensuráveis e não hierarquizáveis entre os modernos e os não modernos. Mas o pêndulo é o mesmo. Por isso, eu procuro não me agarrar também aqui a ele, fazendo intervir um outro conceito, que é o conceito de identidade assintótica. Vou trocar em miúdos, tá? É, até porque eu só sei os miúdos. O que é uma assíntota? É uma linha cuja distância em relação a uma curva se aproxima do zero quando as coordenadas da função tendem ao infinito. Essa linha nunca intercepta a curva. Ou seja, sempre tem uma distância, infinitesimal que seja, separando a linha da curva, de tal modo que uma não colapsa na outra. Transferindo essa ideia para o nosso contexto específico, que é o dos rituais, o que eu procuro indicar é que representação e presença não se fundem jamais, pois há sempre uma distância mínima que as separa. E esse é um ponto importante porque remete à minha compreensão do ritual que é francamente inspirada uh, no Bateson. É. Eu vou falar um pouquinho sobre isso rapidamente para dar uma ideia do, desse construção teórica do livro. É, todos os artefatos que eu analiso no livro ocorrem em contextos definidos emicamente como configurando um espaço-tempo específico posto entre colchetes por metasígnos. Como diz o Bateson, o ritual possui regras constitutivas que entram em vigor a partir do momento em que uma mensagem metacomunicativa estabelece que isto é um ritual. Configura-se, então, um mundo possível, distinto do ordinário, no qual é necessário, sobretudo, exercer a imaginação. Esse mundo não é necessariamente diferente do ordinário em conteúdo, mas sim na forma como a ação, intenção e identidade são dispostas. Então, esse metamundo definido pelo quadro ritual permite a disjunção entre ação e intenção, de um lado, e a condensação de identidades contraditórias do outro. É um mundo definido por, um cara, por seu caráter subjuntivo, justamente pelo tão vilipendiado como ser. Aliás, é curioso que o Bateson oferece justamente como uma uh, mensagem, um exemplo de mensagem de enquadramento, a expressão if, como se. Então, essa mensagem delineia um estado de certa incerteza que nos convida a formar imagens que vão além do que é ordinariamente visível e audível. Desde, pelo menos, o argumento do cavalinho de pau do, do Gombrich, a filosofia da estética se interessa por esses jogos da imaginação e pela fantasia. O tema, evidentemente, não, não visa exclusivamente ao ritual, mas sim ao fio comum que perpassa o jogo, a fantasia, a ficção, a arte e também o ritual. Né? E esse fio tem certas implicações, pelo menos duas. Né? Primeiro que, nesses estados subjuntivos, o regime de verdade prevalecente é de outra ordem do que aquele dos contextos ordinários. Segundo, isso é importante na análise do ritual do Duran Felipe, que os atores são capazes de distinguir entre situações internas e externas ao quadro ritual. Assim, por exemplo, é possível diferenciar entre a presença atual de um jaguar e a atribuição de jaguaridade a um artefato. No primeiro caso, foge-se ou luta-se e não se dialoga, por exemplo. No segundo, engaja-se em um tipo específico de ação no qual se age como se o objeto fosse um jaguar, né? podendo-se, inclusive, fugir, lutar, de modo a, a assegurar a jaguaridade do artefato ritual. Eu não quero dizer, com isso, que tudo não passe de um jogo de faz de conta. A, a seriedade do jogo, em especial de certos rituais, reside no fato de ele produzir mais do que um estado subjuntivo. Né? Como se é a mensagem de enquadramento que instaura um possível, um estado de incerteza, no qual a fusão entre imagem e protótipo, presença e representação permanece sendo uma, uma possibilidade. Contudo, e esse é o meu argumento, que eu tento exemplificar pela análise é, dos rituais do Javari e do Quarupi, essa fusão é um caso limite, pois os rituais buscam antes produzir o que eu chamei de identidades assintóticas, onde há sempre uma diferença, uma distância infinitesimal entre o suporte e o protótipo. Isso me remete de volta à ironia sobre a qual eu falei há pouco. Né? O, o Cícero, né, no, do orador, ele define a ironia justamente como jogo sério. A ironia é um jogo que se joga para valer, assim como o ritual. Nesse jogo da ironia, o uso apropriado da língua não se baseia na transparência e na sinceridade. Não se trata nem de estabelecer um sentido inambíguo às palavras, nem de estabelecer um alinhamento perfeito entre locução e intenção. Isso não quer dizer que a ironia seja mentira, pois ela revela ao mesmo tempo em que esconde. Revela, precisamente, aquilo que não pode ser dito por meio de uma proposição sincera. Assim, há um só tempo a ironia diz mais e menos do que a fala franca, precisamente como ocorre com o ritual. Então, esse é um, um aspecto importante da análise, eh, digamos assim, do, da pragmática ritual que eu faço, sobretudo, nos capítulos 4 e 5. Tem um ponto importante, que, eu, que é o último elemento, último ponto sobre o arcabouço conceitual do livro, que diz respeito à noção de agência material. Né? Quer dizer, Claramente, mais um desses elementos cruciais do espírito do nosso tempo é um certo novo equilíbrio na relação entre pessoas e coisas. Né? As coisas passaram, isso é fato, a ocupar um lugar antes inimaginável, né? a ponto do Mitchell perguntar, isso já faz uns 15 anos, por que de repente as coisas passaram a parecer tão interessantes? No livro, para falar de agência, eu utilizo uma distinção que eu tomo de um autor chamado Kirchhoff entre uma versão forte e outra versão fraca de agência material. A distinção é semelhante à que o Martin Holbrook demarca entre uma versão humanista e outra pós-humanista, desculpe, pós-humanista, de um mesmo esforço em dissolver a fronteira entre pessoas e coisas. A versão forte seria a própria, à teoria do ator rede a virada material em arqueologia e a virada ontológica em antropologia. Ela expressa por um argumento por paridade, né? a simetria do Latour. A associação entre pessoas e coisas seria de tal ordem que não há diferença de princípio entre a contribuição de um ou de outro para o desenrolar de uma ação. A versão fraca, que se aplica possivelmente ao Gel e também ao Wingold, se preserva uma simetria entre o humano e o não humano em função da irredutibilidade da perspectiva incorporada de primeira pessoa. Né? Nessa versão fraca, a agência material supõe sim uma ontologia relacional, mas não a simetria de princípio. No livro, eu adoto aqui uma posição bem prudente. Né? Eu faço a economia da distinção do gel entre agente primário e secundário, ao mesmo tempo em que eu sigo a posição do Latour, para quem o foco da descrição são os modos de associação entre atores heterogêneos, atores que não se definem pela intencionalidade das ações, mas pelo mero fato de modificar um estado de coisas. Então, é essa definição deflacionária de agência material que eu tendo a utilizar ao longo do livro, tá? É... O que não é muito complicado, porque eu estou falando em contextos rituais, esses artefatos estão sempre na vizinhança é, dos humanos. É, deixa eu tentar agora falar algumas proposições é, mais é, não simplesmente teóricas, mas enfim, mais, argumentos mais propositivos sobre as características da arte ameríndia, né o, o meu livro tem o mesmo impulso dos meus trabalhos anteriores, o meu problema de fundo é como descrever e conceitualizar as experiências civilizacionais ameríndias no tempo e no espaço. Eu parto dessa constatação de que essas experiências se desenvolveram nas Américas por 15 mil anos, sem contato com o velho mundo, e que esse contato tem apenas 500 anos. E no livro eu desenvolvo essa ideia em relação às imagens, assim como eu tentei fazer anteriormente com os conceitos de domesticação, de soberania e de propriedade, em outros trabalhos. Né? Então, eh, vou falar um pouquinho uh, sobre isso, uh, sobre essa distinção, e eu vou começar pela tradição invasora, né? aquela que desembarcou nas Américas há 500 anos. Vocês pensarem no pacote eh, conquista-colonização, os europeus trouxeram consigo um poderoso iconismo naturalista e antropomórfico que foi desenvolvido na cristandade. né? Na tradição judaico-cristã, o modelo da primeira similitude é Deus. Não, evidentemente, que originalmente ele pudesse ser visto, porque antes da encarnação do Cristo, tal visão é proibida né? e é interdita. Os hebreus ouvem Deus, mas não veem. Sabem, porém, que foram feitos a sua imagem e semelhança. Pelo menos é o que diz o versículo 126 do Gênesis. Cito. Deus disse façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Essa intrigante passagem é atribuída ao chamado autor sacerdotal, que é uma das quatro fontes da Torá. Aqui, em oposição ao modelo mesopotâmico, não se estabelece uma identidade entre um Deus e um rei, mas entre Deus e toda a humanidade. Essa identidade confere uma dignidade única aos humanos, autorizando o seu domínio sobre o restante da criação. Então, nosso antropocentrismo nasce colado ao nosso antropomorfismo. Fundamento da tradição imagética cristã, essa ideia, eu diria, bizarra, de que o homem foi criado à imagem de Deus. Daí essa obsessão com a verossimilhança, com a correspondência perfeita entre imagem e modelo. Os ícones bizantinos expressam bem essa ideia por meio de uma representação inambígua e sem tensão do humano. Né? Afinal de contas, modificar o que foi feito a imagem de Deus, sobretudo a face, é um ato abominável de lesa majestade. Então, ocorre que os regimes visuais ameríndios tomaram um caminho bem diverso deste. Né? A sua missão não foi jamais a verossimilhança ou a amitação da forma humana. Ao contrário. Seu impulso gerador é o de figurar a transformação, de colocar em imagem o fluxo transformacional característico de poderosos seres não humanos. Isso desde muito cedo e em muitas regiões da América, das Américas. É interessante notar, né, como apesar de toda a potência das imagens cristãs que circularam durante todo o período colonial e circulam até hoje, as artes ameríndias parecem ter sido refratárias a esse tipo de figuração, não abraçando a radical antropomorfia e a estabilidade do divino até hoje. Né? E eu acho que isso se aplica aqui, um breve parênteses, eu não trato disso no livro, a alguns artistas indígenas contemporâneos, como o Denilson Banil, o Jaider Elsbell, que são dois tremendos artistas, na minha opinião, mas sobre os quais eu não, não vou falar, uma vez que eu não trato deles, no livro. Eu só queria chamar a atenção com uma certa resistência, inclusive, na arte contemporânea. Bom, então vamos aceitar aqui uma essa oposição binária, pelo menos para fins heurísticos, depois a gente discute ela melhor, entre uma arte da equivocidade e a outra da univocidade, uma arte da metamorfose e a outra da identidade. A pergunta que eu gostaria de fazer, então, é como se realiza isso concretamente? Quer dizer, como uh, uh, certos procedimentos estéticos ameríndios produzem imagens que expressam essa multiplicidade transformabilidade de espíritos, divindades e ancestrais. E no livro, eu tento identificar, mais ou menos, cinco desses mecanismos formais. Eu, na verdade, agora estou botando um sexto no meio, mas, enfim, estou <risos> em dúvida. Né, cinco mecanismos formais que permitem gerar um tipo ameríndio de complexidade imagética. O primeiro deles eu chamo de multireferencialidade, quer dizer, o fato de uma mesma imagem apontar para diversos referentes simultaneamente. O segundo é o um encaixamento recursivo, né, a recursividade das relações conteúdo-continente, que vem junto daí, que eu chamo de efeito garrafa de Klein. Um terceiro mecanismo, que é a duplicação da imagem, que vem acompanhada de uma oscilação figura fundo. E duas outras que eu não vou hoje tratar, que é, eu chamo de instabilidade qualitativa e de indeterminação quantitativa, mas fica para uma outra uh, ocasião. Ao longo do livro, eu procuro mostrar como esses mecanismos operam concretamente. É, explorando, em particular, a articulação entre as convenções formais e os dispositivos pragmáticos por meio dos quais as imagens se tornam eficazes e tornam possível imaginar seres extraordinários em contextos rituais. Então, para tentar exemplificar, ilustrar mais do que tudo essas, esses mecanismos, eu vou dar alguns exemplos que eu uso no texto, um pouco aleatoriamente aqui, eu selecionei alguns para vocês, tá? Então, eu vou tomar como primeiro exemplo essa máscara xamânica e o pique do Alasca, cuja foto foi tirada no início do século XX na Bahia de Lushagata. Na, na legenda, né, talvez vocês não consigam ler, está é, escrito Xamã exorcizando os espíritos malignos de um menino doente. A foto, né, nos dá uma ideia do impacto visual desse tipo de máscara, com toda a vestimenta que é acompanhada, incluídas essas gigantescas mãos curativas. O jogo formal dessas máscaras consiste em multiplicar as referências icônicas e o número de faces identificáveis. Sim, é possível distinguir inicialmente um corpo de pássaro, de onde sai uma cabeça também de pássaro e duas asas. Essa cabeça de ave, por sua vez, formam o nariz de uma das faces figuradas na máscara, enquanto as asas, que são formalmente idênticas à boca dentada, são também orelhas. Em seguida, onde ficariam os olhos da, da máscara maior, encontra-se uma outra face, redonda, cuja boca é igualmente dentada. Percebe-se ainda, sobretudo aqui, <coughs> uh, olhos suplementares, que são do rosto maior, que são figurados por pequenas plumas listradas. Diante de uma máscara como essa, é difícil decidir quantas faces são simultaneamente representadas, quais são manifestamente humanas e quais animais estão aqui figurados. Multiplicando os referentes, a máscara joga com uma representação paradoxal do animal e do humano, manifesta como justaposição e oscilação entre zoomorfismo e antropomorfismo. Agora, em homenagem ao Luiz Cayon, eu vou falar rapidamente, os aerofones sagrados do rio-negrinos, é, que eu chamo de arcimbol sonoros. Né? Conta-se que o demiurgo Kowai possuía em si todos os sons existentes, mas também todos os venenos. Seu corpo era feito de orifícios, figurando a pura incontinência, como se ele fosse uma espécie de aerofone demesurado, incapaz de modular os sons, produzindo, assim, uma massa sonora contínua. Após ser queimado por seu pai, de suas cinzas brotou uma palmeira de, ca... de Pachuva que, seccionada em diversas partes, deu origem aos aerofones sagrados. Segundo Jonathan Hill, Kowai falava, e agora vou citar o, o, o Jonathan, falava com todas as partes do seu corpo, não apenas com seus órgãos de fala. E cada parte do corpo é dita ser uma espécie de peixe, pássaro ou animal da floresta cada uma produzindo seu próprio seus próprios sons e contribuindo para o som da voz de Kouai. Kouai é, assim, um ser antropomórfico cujo corpo é, ao mesmo tempo, uma síntese zoomórfica das espécies animais. Isso aqui nesse desenho, se pudessem ler, vocês é, entenderiam. Então, o estranho corpo sonoro e poroso de Kouai tem como equivalente, entre os povos tucano do Rio Negro, o personagem mítico Anaconda Maniva, de cujos ovos originaram-se também os aerofones do Jurupari. Entre os baraçana, os aerofones indexam os ancestrais dos Cibes, marcando uma continuidade vertical entre vivos e mortos. Mas esses ancestrais aerofones são também anacondas, e além de serem anacondas, são jaguares. E como diz Steve Jones, cada par deles tem um nome próprio e seu próprio som. Cito o Steve. Arara vermelha, jaguar fruteira, papagaio velho, viado velho, mulher espremedora de mandioca, anaconda de dança, flor de sabiceia, macaco titi, estrela velha. Enfim, uma multiplicidade sem fim de identidades e de referências. As flautas também podem ser pensadas do ponto de vista do segundo uh, mecanismo estético, que eu chamei de encaixamento recursivo. Né? Então, no, agora eu vou passar a falar do Xingu, onde as flautas são feitas de madeira densa e possuem quatro edifícios de digitação. E, como no Rio Negro, sua visão é interdita às mulheres. As flautas são artefatos sonoros que são concebidos no Xingu como apêndices transformadores ligados aos aparelhos respiratório e fonatório humano. A própria maneira pela qual as flautas são executadas evoca essa imagem de exteriorização de tubos internos. Né? Uma flauta no Xingu, dessas, tem cerca de um metro de comprimento e ela é empunhada assim, de modo paralelo ao tronco, desde a boca até os joelhos. Para tocar, é preciso estender os braços ao máximo, o que dificulta a execução. O bocal da flauta esconde-se entre os lábios e as bochechas inflam, assim como aqui nessa foto do Zieglesby. Dada a necessidade de olhar para baixo para executar, os olhos arregalam-se e as sobrancelhas levando-se. O rosto do instrumentista parece, assim, uma máscara com um apêndice tubular saindo da boca, como se fosse uma traqueia exterior. e certa feita, o pajé, um pajé uau já é, contou ao Acácio, ao Acácio né, Piedade, que ele havia visto em transe o dono das flautas. O Acácio pediu que é, é, esse pajé desenhasse o que ele vira. E no desenho, o dono, que, tem o que a gente vê aqui no slide, o dono aparece com uma pequena flauta que vai do queixo até o umbigo, envolta em uma bolsa amarela, que parece servir para distinguir o interior do corpo da pele enegrecida. O dono das flautas, esse é o, o ponto importante, ele mantém os braços e mãos abertas, indicando que ele não está tocando uma flauta externa, mas está fazendo suar um tubo interno. Esse desenho sugere justamente que interior e exterior são categorias complexas na produção do som respiração das flautas sagradas. A flauta que está dentro do corpo e é aquilo que no ritual está fora, enquanto flauta é visível, e ao mesmo tempo o que está dentro, enquanto som. E é justamente essa topologia que me remete à famosa garrafa de Klein, né? Que é uma, essa superfície unilateral fechada, não orientável, que não possui justamente nem interior nem exterior. Voltando para o Steve Hill Jones, ele referindo-se aos baraçanas, Ele generaliza essa analogia entre os tubos e o corpo humano, dizendo o seguinte: estou citando ele como os rios, as anacondas, os troncos de palmeiras e as flautas, o corpo humano e suas diversas partes, aparelho vocal, intestino, ossos genitais, são todos tubos. Essa tubeidade faz me lembrar da caixaidade característica da colúmbia britânica na, na América do Norte. Né? Então, eu vou agora dar um outro exemplo, que é dessas caixas características dos povos da costa noroeste da América do Norte, né, na qual a referencialidade múltipla é utilizada intensivamente, né, mas isso juntamente com a recursividade e conteúdo continente. Né. É, essas caixas, elas constituíam um verdadeiro leitmotiv para os povos dessa região, né, pelo menos segundo o Stanley Wallens, né, é, que fala que o fundamento da, da filosofia coaculte é essa boxness, essa qualidade de caixa. Estou citando ele agora. Os humanos não só vivem e morrem em caixas, mas são eles mesmos caixas. O universo é visto como um conjunto de caixas conjugadas. Não por acaso um nobre com vários nomes títulos, na impossibilidade de ocupar mais de um lugar em um potlatch, colocava essas caixas nos seus assentos nomes, onde eram depositados os cobertores, peles, oferecidos pelos anfitriões, é né? um caso ostensivo de pessoa distribuída. O encaixamento recursivo seria, assim, um motivo dominante de simbolização na costa noroeste, estruturada por uma dinâmica de superfícies contendo outras superfícies, faces no interior de outras faces. Né? Como, aliás, observou o uh, recém-falecido David Gravener, né? ele disse, se alguém abrisse tais caixas, o que encontrava dentro era apenas mais um conjunto de almas formas exteriores, e dentro delas outro conjunto de superfícies. Não era, pois, por acidente que as máscaras que representavam ancestrais fundadores tendiam a ser máscaras dentro de máscaras. E aqui ele está falando de um outro artefato que eu analiso, que são as máscaras de transformação da mesma região. Né? Como alguns de vocês sabem, é, alguns autores é, interpretaram essas máscaras como contendo um motivo simples, uma face de um animal que ao ser aberta, revela uma interioridade humana, bem em acordo com o modelo atual do animismo mas eu uh, não penso assim, né? se vocês olharem para esse exemplar é bastante raro, porque ele contém três faces, você tem primeiro a máscara fechada figurando um peixe que se abre revelando a cabeça de um corvo que, por sua vez, quando aberta, revela a face de um homem. Este homem, porém, possui vários traços animais. É difícil interpretar com segurança esses traços, mas dá para sugerir algumas equivalências a partir do trabalho do Boas. Então, por exemplo, essa, essa boca com as laterais infletidas para baixo é uma figuração comum do tubarão na região. Os olhos que são, são associados pelo Boas há um ser meio peixe, meio homem, que ele chama de sereio. Né? Se vocês olharem para o nariz, né, com diferentes cores, vermelho e branco, vocês verão que ele é um nariz-bico. Né? Então, a face interna da máscara, esse é meu ponto, mostra, uma, mais uma vez, uma complexa combinação entre antropomorfismo e isomorfismo. O motivo de base, o humano no interior, é assim, desestabilizado Sugerindo que as máscaras de transformação, justamente antes de nos dar a ver um processo metamórfico que se resolve em uma identidade humana essencial, elas manifestam a ambivalência dos seres extraordinários. Mais do que uma dualidade exterioridade animal-interioridade humana, o que está em jogo é a própria dinâmica transformacional desses seres. Deixa eu avançar um pouco mais rápido aqui que a gente já está com o horário adiantado. É, eu vou falar agora do terceiro uh, mecanismo uh, estético, que eu chamo de duplicação e oscilação figura-fundo. Eu vou começar com um exemplo para a Kanan, justamente, né, do executor ritual. É, a operação mais elementar desse ritual para a Cana, chamado opetamo, consiste na duplicação do cantor por meio de uma máscara vocal. Ele intua seus cantos em ritmo lento, com voz grave e laringalizada, utilizando um estilo que os Paracanãs chamam de torto. E por meio desse canto torto, os Paracanãs produzem um primeiro nível de complexidade ritual. O solista aparece duplicado, sendo o executor e sua própria vítima. O canto que ele entoa provém de um inimigo onírico, e é a sua própria expressão vocal. Ao mesmo tempo, ao executá-lo, o cantor solista está literalmente matando. Durante a ação ritual, condensavam-se, portanto, várias relações acumuladas à montante do ritual. No caso aqui, em questão da foto, havia uma relação original de predação, uma pescaria, que dava lugar a uma relação onírica, em que um par de cantos era dado ao sonhador, o qual cedia esses cantos para um executor ritual. Esse executor, por sua vez, tornava visível e audível toda essa série relacional ocupando simultaneamente a posição do algoz e da vítima durante o festival. Então ele produzia assim um movimento oscilatório, figura fundo no qual ora nós vimos a vítima, ora o matador, ora o inimigo, ora o parente. Exatamente, né? Eu argumento como a gente encontra uh, uh, nessas cestos bicolores caracteristicamente iqueuana. Se vocês mirarem e fixarem o olhar, vocês vão ver alternativamente dois padrões, um quando vocês focalizam as fasquias tingidas de preto, e as outras ao olhar né, as fasquias em cores. Sabemos que os dois padrões né, que há dois padrões estão aí, mas a gente só consegue ver um de cada vez, que produz uma ambiguidade visual e a sensação de que há algo mais, uma presença que nos escapa. Ou se a gente continuar a fixar o olhar, a gente começa a ver imagem e contra-imagem como movimento, como uma relação cinética que desafia a nossa percepção e funciona justamente como uma armadilha visual. Além disso, existe é, um encadeamento sucessivo dos motivos gráficos que se dá sempre por meio de pequenas variações. Né? Do motivo face de jaguar, passa-se a Máscara da Morte, nessa né, pintura facial de Gorotô, sem qualquer ruptura plástica. E deste motivo, ao da cobra coral. O procedimento é o mesmo que o Alfred Gell detectou nas Ilhas Marquesas, né, o que permite gerar motivos, a partir de outros motivos, intercalando variações minúsculas. Esse mecanismo indica a coparticipação de seres diferentes na natureza um do outro. Aqui, face do jaguar, Máscara da Morte, cobra coral, são expressões de um princípio da predação que envolve beleza e perigo, né? onde, como sintetizou maravilhosamente a Lúcia Van Veltman, o belo é justamente a fé. Deixa eu olhar aqui meu tempo. Uh, tenho mais uns 10 minutos ou um pouquinho mais. Então, deixa eu uh, entrar num outro assunto. Bom, eu imagino que isso tenha dado uma ideia dos procedimentos de análise que eu utilizo, e dos conceitos. Eu queria só fazer mais algumas observações sobre uh, o animismo nesse nessa construção toda. Né? É, vocês devem ter notado que eu aqui utilizei pouco exemplo, que não utilizei nenhum exemplo dos capítulos 4 e 5, é porque justamente esses capítulos versam sobre um tipo de artefato que é bastante incomum na Amazônia, e que coloca outros problemas para a minha análise. Eu estou me referindo justamente aqui às efígios humanas, né? tanto a efígie do Javari quanto aquela efígie do Paru. Eu não tenho aqui como explicar o percurso analítico nesses capítulos, eu, porque eu ia ter que descrever os rituais em si mesmos. Né? E, e isso para mostrar que em ambos os casos, mas de modos diferentes, não há uma representação inambígua do humano como tampouco há uma relação unívoca entre figuração e ente figurado. Mas isso, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Tem um ponto, porém, que eu quero marcar, que diz respeito, como eu disse, aos meus usos do animismo. Né? Em função do contraste que eu traço em relação à arte cristã, há dois aspectos que me são particularmente sensíveis. A dualidade corpo-alma e, e o antropomorfismo. Por isso, eu... No livro problematizo duas ideias fundacionais do neo-animismo. neoanimismo. Primeira ideia é que a dualidade corpo-alma é o fundamento das ontologias xamânicas. Segundo, que essa dualidade se expressa como um contraste entre roupa externa com características de espécie e uma alma interna consistentemente antropomórfica. Ao longo do livro, eu tomo a dualidade corpo-alma como apenas uma das chaves de leitura do animismo, chave, aliás, que me parece menos produtiva para análises estéticas das superfícies, onde o que é interioridade, o que é exterioridade, o que é humano, o que é não humano, tende a se tornar indiscernível. Então, meu esforço é mostrar que as expressões sonoras-visuais que eu investigo, visuais que eu investigo, não se realizam subespécie humanitatis, nem pressupõe uma unidade elementar cuja ideia de alma parece muitas vezes implicar. E aí eu vou traduzir, como faz de modo bastante comum na literatura, os termos indígenas que normalmente são vertidos por alma, eu vou traduzir por duplo, como eu disse, algo não incomum na literatura, mas que no meu caso remete explicitamente a um dos mecanismos formais de complexificação estética, que é a duplicação né, e a dobra. Você pensar esses verbos, né, duplicar, replicar, dobrar, redobrar, eles possuem uma, uma ressonância téstil, né, dobrar, pregar, e uma ressonância também quantitativa, duplicar, multiplicar, né, assim por diante. No caso, inclusive, o esse replicar-se não é jamais restrito a dois, mas ela se refere a uma espécie de número incontável de dobras a serem desdobradas ao longo da vida é, em é, é, eventos rituais. Uma boa imagem dessas dobras desdobradas, desses duplos, duplicados, são os envoltórios meso-americanos que os espanhóis imaginavam conter um cadáver, mas que não continham nada a não ser o próprio envoltório. O corpo aqui era um tecido dobrado cuja substância não eram senão suas próprias dobras. Então, assim, não tem nada verdadeiramente interno, nem tampouco resolutamente antropomórfico. Nós, que nós temos é camadas de superfícies que se desdobram e se difundem é, sem jamais revelar um fundamento interior. Então, se a pessoa é assim, complicada e sem centro, suas figurações artefetuais devem escapar, como o Alfred Gell escreveu, ao contraste entre o um e o um múltiplo, bem como entre o interno e o externo, algo que, no meu entender, a dualidade corpo-alma nos impede de conceber. E é justamente esse o caminho que eu tomo a analisar as efígias humanas do Javari e do quarup Então, deixa eu né, terminar, está na hora de concluir com alguns desencontros coloniais. Né? Uh, como nós vimos na arte cristã, a imagem é pensada como projeção do divino sob a forma humana. Nos mundos ameríndios, no entanto, a imaginação da agência tem tanto mais a ver com os atributos de jaguaridade do que com os da humanidade. O humano não foi feito à imagem dos deuses, nem tampouco os alterhumanos humanos à imagem dos homens. Por isso, a capacidade agentiva extraordinária é imaginada subespécie jaguaritatis, isto é, sobre o aspecto da jaguaridade ou do ponto de vista do jaguar. A agência divina no cristianismo é oposta a esta. Cristo é o Cordeiro de Deus, uma presa destinada ao sacrifício. O cristianismo curou a presa, não o predador. Daí restará ao diabo ser o jaguar do velho mundo. Pedro, versículo 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, na conclusão do livro. Eu abordo, como eu disse, a figuração do demoníaco na arte cristã, que é justamente onde se acantonou a representação da metamorfose e da hibridez no Ocidente. Isso começou a virar arte no século XII, quando se elaborou a grande demonologia cristã. Mas ainda assim, ela quase sempre vai ocorrer às margens, nas iluminuras, nas portas laterais, das catedrais, nunca no centro da cena cristã. Os demônios foram frequentemente representados não apenas como seres ou antropomórficos, mas também como contendo faces máscaras em seus corpos. A representação do demônio ia, assim, ao encontro da condenação da igreja a qualquer transformação da única semelhança legítima, aquela entre Deus e os homens. A máscara é o signo do engano, ela é própria ao grande enganador, que sempre aparece diverso daquilo que é. Já Deus, ao contrário, é aquele que não muda, permanecendo eternamente idêntico a si mesmo. A associação entre a face, a transfiguração e o demônio fez-se sentir em várias regiões da América durante a colonização, mostrando-se particularmente forte na condenação do uso de máscaras e da pintura facial. Esse desencontro imagético era previsível. Aos olhos dos missionários, a arte ameríndia da transformação lembrava-os da representação do diabo cristão isso, em condições desiguais de poder, só poderia levar à condenação e à repressão de uma tradição multissecular, que se tornaria periférica e minoritária em sua própria morada, mas que, no entanto, resiste até hoje, seja nas aldeias, nas galerias ou nos museus. Então, para terminar, eu quero oferecer uma imagem, uma última imagem, que é um vaso confeccionado por uma das maiores culturas ceramistas das Américas, né, os Moche que viveram na costa do Peru entre o início da era cristã e o século VII. Enquanto no velho mundo a cristandade pintava seus ícones unívocos, os ceramistas-mortes produziam um vaso da transformação. Esse artefato é a imagem sintética e concreta do argumento que eu quis hoje desenvolver aqui para vocês. E, por meio dele, eu faço um tributo ao ardil da arte ameríndia. e brindo com Cauim. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Carlos. É um trabalho impressionante. Acho que estamos frente a, a, a algo que vai influenciar a etnologia amazônica nos próximos anos e certamente terá efeito na, na antropologia geral. É um trabalho de grande fôlego. Impressionante. Muito obrigado por compartilhar conosco algumas das, das suas ideias. Para nossa apresentação, ou para nossa para sessão de perguntas e comentários, então vale relembrar o seguinte: as perguntas serão feitas eh, via WhatsApp, no nosso número aqui na, na tela. As perguntas podem ser feitas por áudio ou vídeo. Solicito que as pessoas dêem seu nome e sua vinculação institucional e mandem eh, sua pergunta eh, com uma duração de, no máximo, dois minutos. Esse trabalho precisa de um tratamento da equipe técnica, então solicito, peço gentilmente, que façam o mais rápido possível para nos enviarem. Além da possibilidade de trabalhar, eh, de fazer as perg perguntas e comentários por vídeo ou áudio, há a opção de entrar também ao estúdio e fazer uma pergunta ao vivo. A solicitação se faz no mesmo número de WhatsApp. Então, vou deixar aberto uns 10 minutos, 15, para chegar das perguntas, ou, dependendo disso, em algum momento eu falarei para fechar as inscrições. Então, enquanto chega nas primeiras perguntas, eu quero fazer uma pergunta geral, ou, ou, realmente fiquei meio... É muita coisa para pensar assim rapidamente, mas estava me perguntando se isto possivelmente tenha com uma seja derivado ou seja relacionado de alguma de algum modo com uma forma de ver o mundo, de, de perceber o mundo. É, já acho que contei alguma vez uma história que que me aconteceu no campo que teve a ver com uma má interpretação para mim do que aconteceu com uma foto que eu tirei. Então, eu estava descendo pelo, pelo rio Piraparaná e meu colega e amigo recentemente falecido, Maximiliano Garcia, me mostrou uma lagoa, que é um lugar sagrado, onde aconteceu um evento da, lá do, da narrativa do incesto primordial de lua e tal, perto do lugar onde lua se suicida depois de descoberto o seu incesto com a irmã. E longe, na beira do outro lado, tinha um animal. Ele me falou, tira uma foto desse animal. Aí eu tirei a foto, a gente não se aproximou demais, porque tinha restrições no lugar, né? E na volta ele me disse, vamos ampliar aqui na câmera digital para ver a foto. Aí eu ampliei e tinha uma forma animal. E eles começaram a discutir se seria um tamanduá, ou uma anta, e assim, inicialmente foi isso. Semanas seguintes, eu estando na maloca, chegaram as pessoas a me perguntarem: Deixa ver a foto, deixa ver a foto. E depois de várias, várias vezes que isso aconteceu, eu comecei a perceber que eles estavam vendo um outro ser. Começaram a falar de um, de um ser, é, daqueles múltiplos, um, um ser plural, um espírito do mato que come gente. Outras pessoas começaram a falar que era o dono do lugar. Que tinha aparecido para mim e tal. E com o tempo, eu comecei, eu mesmo, comecei a enxergar a foto diferente. Era realmente um jogo de, de imagens. Havia um corpo animal, mas havia as sombras da, dos galhos das árvores, de troncos, que davam a aparência de um novo, de um novo ser. Eu comecei a vê-lo dessa forma também. Então. O curioso é que depois, quando eu cheguei e coloquei no computador, nunca mais consegui ver aquela forma de, do animal nem identificá-lo. Então, é como se fosse um ato do olhar. Então, não sei se se se, se esta análise dos objetos possa estar relacionado com isso, é, com algumas questões que talvez, é, você citou o Severi, seres plurais, que podem ser sonoros, são presenças é, de seres que se, se compõem por uma série de sons ou ou mesmo nos traços da das, da, da cestaria etc e, e então queria queria escutar um pouco sobre isso talvez as as concepções de lugar de espaço também passem por algo assim quando o, se fala que um lugar é uma maloca ao mesmo tempo uma uma montanha é uma maloca talvez estejamos na frente de uma forma de ver e elaborar estas ideias em outro plano mais cosmológico geográfico etc eu acho que tem duas duas respostas uh, possíveis uh, à tua pergunta, né? Uma é, ela, digamos assim, é, é mais tradicional que seria responder: bom, uh, tem certas premissas ontológicas sobre a existência de determinados seres, então isso uh, se aplica a essas imagens e eles interpretam de tal maneira. Que é, digamos, o que nós fazemos normalmente. Eu faço, como faz na, na, na etnologia. É, tem uma maneira mais difícil de responder essa pergunta que tem a ver com você tentar entender é, diferenças perceptivas, de fato. Né? Então, é, né, o famoso maneiras de ver, né, ways of seeing, que é um tema, é um tema antigo da antropologia da arte, né, diferentes maneiras de você ver um evento e essas maneiras de ver esse evento dependem do quê. né? É, é, é curioso que elas você tem poucos instrumentos para fazer uma análise da percepção, mas você tem alguns, do tipo scan de, de, do olho para você acompanhar a imagem. É, um, é uma técnica que funciona de maneira... Não com é, uma coisa interessante para a leitura de imagens. É, a gente já, já testou assim, muito preliminar, preliminarmente é, com, com um amigo Kuturo Mutuá é, de... de Escanear o, o, a maneira como ele lia, é, enquanto combinando comparando com alunos da UFRJ, letrados desde criança. Né? E uma das coisas interessantes é que o, o, o, o Mutuá, que é alfabetizado, lê, enfim, é, agora era vereador, não, não foi reeleito em Gaúcha do Norte e tal, mas o Mutuá ele lia, o, escaneando as letras como se fosse um desenho ou seja um desenho geométrico e isso é muito mais demorado para você ler do que a maneira como as pessoas uh, normalmente letradas desde a infância fazem que é pela pela forma ela não não ela não contorna todas as outras no seu olhar então ela tem uma percepção de um instantâneo de uma gestalt de uma forma isso isso eu acho muito interessante porque o desenvolvimento da percepção visual e auditiva, ela depende de estímulos, né? Então, por exemplo, eu na, na, na floresta, eu sou eu sou eu tenho enorme dificuldade de distinguir coisas, as variações no espectro de verde e marrom. E eles são super capazes de fazer isso. Né? A mesma coisa vale para a audição. É muito comum você... É, é, tem até uma frase que eu reproduzo, uma, uma passagem do Robert Murphy, não, não faço isso para pegar no pé dele, mas que ele diz, ah, a música de flautas sagradas lá dos munduruku nem valia a pena gravar, era tudo igual. Né? Porque a percepção, como você não, não entende o princípio de variação, que é um princípio que tem uma lógica justamente de pequenas variações, né, a mínima diferença, é, você não consegue discernir, você não percebe a diferença então é, nesse caso, digamos assim é um defeito perceptivo é, nosso, digamos né? eu, eu passei por essa experiência eu passei lá gravando, eu gravei sei lá, 100 horas de música a capela, cuicuro e muitas vezes eu não conseguia memorizar, não não via a diferença a mesma coisa, eu já vi essas, esses cestos Yekuana e os cestos Waiana, mas em particular os Yekuana e tentei traçar com dedos todos esses desenhos, eu não consigo eu me perco no entrecaminho. Né? E justamente é, é, é uma arte que a pessoa que sabe ver aquilo da maneira apropriada, ele consegue percorrer aqueles caminhos. Quem não sabe, você se perde. E aí, justamente, você é aprisionado, como aquelas figuras apotropaicas que se coloca na porta de, de casa para os espíritos se perderem lá dentro. A gente se perde lá dentro, nos entre-caminhos, né? entrecaminhos. Então, eu acho que é, claramente tem questões é, muito interessantes do ponto de vista da percepção. Eu tive uma aluna que é especialista, não me orientando, mas fez meu curso, uma especialista em orto, orto, ortótica, né? E ela foi trabalhar <coughs> numa uma questão de saúde com os Guarani, por causa da dificuldade de leitura, os Guarani aqui no, no estado do Rio de Janeiro. E, e ela percebeu que todos, pelos standards da, da Organização Mundial de Saúde, todos os Guarani que ela testou tinham deficiência de conversão binocular. Esse negócio, você vê assim. Bom, acontece o seguinte, conversão binocular da, do padrão OMS é excelente para você ler. É péssimo para você caçar. Você diminui seu campo visual lateral. Então, na floresta não serve para nada. Então, esse tipo de, de questão, ele é, é inscrito no corpo, né? certas opções culturais, elas estão escritas nas capacidades próprias de cada um de nós. E tem várias das capacidades é, é, ameríndias que a gente, como pesquisador, nós chegamos lá e somos crianças, mas crianças que não vão evoluir, porque a gente não tem mais como aprender. Né? E eu acho que eu, eu tive muito essa experiência com caçando, com os paracanã e com a música é, cuicuro. Enfim, algumas ideias. Aí, então, aqui há uma pergunta. Já vamos avisar. Enquanto isso, as pessoas comentam no chat. O professor Guilherme Moura Fagundes comenta Obrigado pela apresentação primorosa, professor Carlos Fausto é, é, O Alisson Vasconcelos fala Concordo com o Cajon Que esse trabalho último renderá muitos bons debates Enio Barreto, algumas excelentes ideias é, João Miguel Sautchuk, excelente apresentação Enio Barreto, magnum opus <risos> Enfim, é, nossos assistentes muito, muito animados com as ideias trazidas. É, não sei se você quer ampliar alguma coisa a mais por enquanto, enquanto, enquanto fica pronta a pergunta. Ah, não, primeiro, primeiro, agradecer nessa situação super esquisita. Agradecer os colegas pelos elogios. A gente, é super difícil fazer isso aqui, né porque é, você tem que coordenar as anotações os slides, é, e a gente não vê as pessoas, a gente acaba nos vendo a nós mesmos, né? como você está falando, uhum. e você falar que é uma experiência é, esquisita, é, mas que bom que vocês gostaram e fez algum sentido, porque é muito difícil avaliar para quem está aqui dentro de casa, no seu computador, olhando para mim. Obrigado. Bom, já temos uma a pergunta do professor Carlos para para passar. Boa tarde, aqui é Carlos Altchuk da Universidade de Brasília. Carlos, muito obrigado pela sua apresentação, sempre uma satisfação é, te ouvir, é, a sofisticação do seu argumento, né, os inputs etnográficos, isso está várias questões, eu vou ficar em uma delas. É, e eu parto de dois pressupostos, que você, um deles é que você direciona suas reflexões prioritariamente para objetos envolvidos em sistemas ou situações em que a figuração e a ritualização é predominante, e o segundo é um pressuposto teórico que você evocou, né, ou um ímpeto de rever essa forma como a antropologia, o pensamento moderno, tem atacado a distinção entre a representação e a coisa em si, muitas vezes de uma forma é, talvez simplista. Né? É, eu vou explorar um aspecto dessa distinção, que seria ah, aquela entre ah, estilo e função, ou significado e função, né, que o Alfred Gell, num texto clássico, né, A Rede de Voga, buscou, é, advogar por uma indiferenciação, né, entre artefato e objeto de arte. É, bom, é, nessas vertentes mais recentes da antropologia que tem tendido a levar a sério, inclusive os objetos, né, muitas vezes ela faz isso pela via do significado ou muitas vezes mesmo é, baseado, no ponto de vista etnográfico, na expressão verbal e como ela é, enfim se refere aos objetos, né? Nós não estaríamos com isso relegando a um segundo plano tudo aquilo que poderia estar na órbita da função, né? para usar um termo ocidental um pouco demodê, mas ou do modo de existência dos objetos para usar uma expressão que tem sido revisitada, né? Do filósofo Gilbert Simondon. Então, a minha questão ela tem uma dimensão teórica, que seria interessante te ouvir também sobre isso, mas ela é muito mais dirigida a uma curiosidade sobre o contexto ameríndio. Como nós poderíamos evitar a camisa de força da distinção moderna entre estilo e função sem render totalmente é, a função ao estilo, né? é, ou pelo menos resguardando um, um espaço de análise, de interpretação de investimento etnográfico e teórico, Sobre a, sobre a dimensão material ou funcional dos objetos. Né? É, seria necessário faz, diferenciar tipos ou intensidades ou modalidades de uso dos objetos? É, queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigado mais uma vez e uma satisfação te ouvir. Oi, Carlos. É, obrigado pela pergunta. Super difícil a pergunta. Eu vou tentar alguma coisa aqui. É, claramente é, eu não trabalho com o que o Pierre Lemonnier chamaria de objetos mundanos, né? É, eu estou trabalhando com objetos em contexto ritual e dentro de um universo cultural que é o do Alto Xingu, em que o estilo tem uma enorme importância, né? Para eles também, uma importância émica e que é supervalorizada e que é objeto de admiração deles próprios. e Então, de, de certa maneira, eu fui... Como é um livro que nasce da etnografia, eu fui certamente... É, caminhei numa só direção. né Eu, eu até digo isso, não, não disse aqui na apresentação, mas eu digo em algum momento do livro, que eu digo assim exatamente utilizando os termos do, do Pierre de Munier. É, mas a tua pergunta é mais, é mais do que legítima, e a citação né, da, do texto do, da Rede de Vogel sobre aquela exposição famosa é, de arte africana em que a, a curadora Vogel coloca a uma rede de caças ande no início, e o Arthur Danto, crítico de arte importantíssimo, faz uma crítica a essa opção da Vogel, e o, o Gell eh, defende essa opção e desenvolve toda a ideia das armadilhas. Né? Sendo que, é claro que eh, tem o gel das armadilhas desse texto eh, e tem o gel também do encantamento da tecnologia, que aí é mais, digamos assim, do ponto de vista do estilo mesmo, né? da, da, desse efeito virtuoso sob o olhar. É, mas no e claramente, ele, dá, ele, ele nos dá um caminho para analisar, não exatamente a função, mas o que a função implica. e Nesse caso, ela implica uma certa projeção e antecipação é, é, de, de formas, de predisposições, de disposições e, e de, tal, de tal forma que a, a função implica muito mais do que simplesmente o ato né, utilitário que se pode fazer com ela. Agora, eu, uh, isso faz com que eu, eu, eu né, uh, não tenha, no, no meu livro, uh, de, assim, de fato, problematizado essa questão. Eu embarquei, na, na, na, na, na, digamos, no... No, no, na beleza e na, na arte uh, tal qual os us, os cui aconselho pode ser um viés uh, particularmente xinguano talvez valeria para o mundo rio-negrino também nos paracanã seria justamente diferente né mas uh, eu precisaria pensar mais sobre isso para te dar uma boa resposta mas obrigado por, por por Enfim, notar que eu acho que aí tem uma ausência e um caminho ainda a ser, a ser pensado. Quer dizer, tem outras pessoas, sei que você também tem trabalhado nessa área, né? E que envolve também as técnicas. Então, enfim, é o que eu posso costurar agora, assim, de improviso. Aqui no, no chat, o professor Stephen Bains disse parabéns pela excelente exposição com ideias muito interessantes. Sua exposição abre muitos caminhos para explorar. Me dizem que não tem muitas perguntas, pessoal. Por favor, não se assustem. Podem perguntar. Carlos, a ideia de encaixe recursivo, você acha que que ela pode aplicar para outras esferas? Tipo... Estou pensando nas associações que... No Alto Rio Negro existem entre o universo, a maloca, o corpo, inclusive com alguns objetos, objetos rituais, assim, alguns dos enfeites plumários, ou mesmo até as flautas. Você acha que as aplicações de uma ideia de encaixe recursivo elas podem, podem ser aplicadas vastamente ou, ou teriam certas restrições? Não, eu, eu, eu acho que ela que ela se aplica a, a várias uh, vários contextos ameríndios, mas também tem que tomar cuidado para não transformar isso num, num, digamos, num recurso fácil em que sim se... qualquer coisa, uma espécie de passe que que, que, que, que que permite você falar sobre tudo, porque aí não teria muito muito sentido. Aí aí por exemplo no caso da do, do dessas associações que o, que o Steve faz é, não, Steve Rio Jones no Alto Rio Negro em, em particular para os Barassana é, e com a noção de tubo aí sim eu acho que é possível é, traçar essa essa série de essa série magética que supõe uma certa relação entre é, continente-conteúdo né e que é tematizada assim aliás, você falou na Plumária a Plumária é outro tema do qual eu não trato no livro e o Steve me cobrou isso porque no Alto Rio Negro ela é é, particularmente importante. No entanto, meu material etnográfico não falava muito. Eu, eu, o pouco que eu sei sobre plumária no Alto Xingu não, não me permitia desenvolver uma análise. Então eu eu parei por ali, né? Agora eu acho que eu, o encaixamento recursivo ele aparece em certas situações, né? É, em certos uh, é, categorias de objeto em particular, né? Então, um exemplo clássico de encaixamento recursivo são as máscaras. O, o, as máscaras, elas, por definição, elas trabalham com isso, porque é, qualquer máscara, ela tem que ser animada por alguém que está dentro dela. Então, ela já tem uma recursividade, ela tem uma face externa que contém uma face interna, necessariamente a face daquela pessoa que está usando. Mas, isso eu dou alguns exemplos, entre os ticuna e entre os cuicuro, é, essas essas máscaras, para elas serem vestidas, a pessoa tem que estar tá com pintura corporal. Então, você tem mais uma superfície. Então, você tem... Aí você claramente tem peles, em de pele, e são, é curioso isso, porque é, eu não estou dizendo que esses mecanismos estéticos sejam prioridade ou, enfim, sejam... É, privilégio das, da, da arte ameríndia ou dos do, do mundos ameríndios. A maneira como elas são combinadas é que são específicas, mas elas aparecem é, quase que universalmente. Né? Se você pegar justamente o Alfred Gell falando é, do Lucrécio, a, o, das bonecas russas, etc., e tal, você tem esses mesmos, os envoltórios meso-americanos que eu citei, você tem um, os mesmos tipos de procedimento. E o que é interessante nesse tipo de procedimento é que, em geral, isso eu insisto, não tem uma unidade final, né? um, um, um centro, um core, uma, que vai, vai é, na direção das discussões que nós tivemos nos últimos 20 anos ou mais é, sobre noção de pessoa na Amazônia. Né? E eu acho que Evidentemente, tem aqui uma consonância entre como a pessoa ela é concebida nesses nesse, nesse, nesse contextos ameríndios e as expressões uh, uh, visuais e sonoras que você encontra em artefatos e, e nos próprios rituais. Certo. Carlos, pergunta sobre a acessibilidade do livro, a disponibilidade do livro no chat. É um desastre, gente. Quer dizer, o, o livro saiu, por enquanto, nos Estados Unidos, em capa dura, por um preço que não é, não é acessível nem para o autor, é, de, tão, de tão caro que é. Ele, ele, eu, eu submeti é, a versão em português a, a uma editora, estou aguardando, espero que seja aprovado, né, e se for aprovado, sairá em português em um ano, um ano e pouco, imagino, é, tempo, mais ou menos, que deve sair uma versão em paperback nos Estados Unidos, que será uma versão mais barata do que a capa dura. Porque é, essa, esse é um, é um livro de audiência, uh, digamos assim, não ampla, então eles fazem o... Política das editoras é produzir encapadura para as bibliotecas comprarem. Uma vez paga a edição, aí sim eles podem podem fazer uma versão uh, mais em conta. Então assim, me desculpo, não não, não tenho acessibilidade é, é um problema. sendo sincero. Certo, bom. Pa parece que não temos não temos mais não temos perguntas as pessoas. Sem. Mas bem explicado. Ah, ficou <risos> muito bem ah, claro. <risos> ah, ah, aqui no, no chat, a professora Silvia Guimarães pergunta: fala, parabéns, Carlos, pela palestra. Você falou da dualidade corpo e que é a dualidade corpo e arma é produtiva no xamanismo, chave analítica no animismo, mas no. Ou é aqui por sua análise? Poderia falar mais sobre isso? Então eu... Silvio, eu... lá. Obrigado pela questão. É um ponto complicado, né? É... que eu já, desde 2002, quando eu publiquei aquele artigo Banquete de Gente na Mana, que depois saiu uma versão em 2007 mais longa em inglês, eu, no final, eu tento escapar dessa dessa dessa dualidade é, corpo e alma. É, eu, não, eu não digo que ela não sirva para falar sobre, enfim, contextos uh, do animismo amazônico. Eu só acho que nós estamos perdendo uma série de sutilezas da questão traduzindo os conceitos indígenas é, pela noção de alma né? Às vezes você tem uma multiplicidade de conceitos Eu trabalho mais no caso é, Do livro com os conceitos Com o conceito de é, acuna do, Dos, dos kuikuro, né? E claramente a opção Por traduzir como alma Ela produz Uma série de inconvenientes é, Tradutivos e de Possíveis é, Equívocos, né? Além, a começar pelo fato que ela não é não é única, né? a começar pelo fato de que ela pode ser perdida, pode ser recuperada, mas pode ser desdobrada. A cada doença passa a existir uma nova dobra sua, que tem esse nome alma, com a é, que habita o mundo dos espíritos que causaram a doença, e isso vai se repetindo ao longo da vida, você vai se desdobrando, você vai tendo uma existência múltipla. Em é, segundo lugar, quando você vai fazer a análise, é, digamos assim, estética do, dos objetos e também da maneira como eles são, são apresentados e são concebidos, você vê que a noção de superfície é muito mais importante, a noção de pele é, é a noção fundamental. Né? E aí vai um pouco na direção do uso que o, o, o Tim Ingold faz do Gibson e a noção de superfície. E, e, a, e a mesma coisa vale é, com o, o termo, com as categorias indígenas para corpo. Normalmente, elas são muito pouco produtivas. Né? É, é difícil, poucos povos usam a palavra corpo na sua totalidade com alguma produtividade. É muito mais comum você ouvir falar de pele, carne, duplo, é, dente, e, no entanto, o corpo virou uma grande categoria da etnologia amazônica, que eu não, eu não vejo que tenha uma uh, coincidência com as categorias uh, uh, indígenas. Eu, eu, então, assim uh, a gente erigiu as nossas principais e brilhantes versões sobre as, as ontologias, uh, uh, ou sobre a ontologia animista, baseado numa oposição que eu não sei se se sustenta etnograficamente. Acho que a gente tinha que voltar para campo, é, analisar onde elas ocorrem, como traduzi-las, quando é que é claramente interior a alguma coisa, porque é, frequentemente não tem nenhuma conotação de interioridade. Né? Então... É, é uma discussão que eu tenho há muitos anos, principalmente com o Felipe, né, Descolar. De eu entendo a Demarche que ele faz para construir os grandes sistemas, né, da composição do mundo das quatro ontologias. Mas eu, como etnógrafo, eu tenho minhas dúvidas sobre, digamos assim, é... A, a leitura mais fina que se pode fazer dessas duas categorias, não só a categoria de alma, mas também a categoria é, de corpo. Não sei se eu me esclareci o meu o, o, o que eu estou querendo tentar dizer. Enfim, se tiver algum, alguma dúvida, estou à disposição. Certo. Bom, então não chegaram perguntas, infelizmente. Então acho que vamos descansar mais cedo, Carlos. Então <risos> vou Vou encerrar o seminário, mais uma vez agradecendo pela belíssima aula. Certamente aguardaremos eh, eh, acer, o acesso ao livro em algum momento cercano, ou talvez eh, a emoção nos leve a fazer um investimento agora, depois. Eh, então, agradeço muito você ter aceito o nosso convite, e, e bom, esperamos poderlo convidar mais uma vez no futuro próximo para para outras apresentações. Bom, obrigado, Luiz, obrigado a todos por acompanhar, né? queria agradecer também a Luciana e o André na parte técnica, vocês não imaginam que luxo que é ter uma parte técnica, aproveitem bem, e bom ano para todos, bom final de ano, se cuidem e até o ano que vem, esperamos que a gente possa uh, ver, ver um, uns aos outros em outra situação. Obrigado. Bom, então, eh, encerramos assim, agradeço a presença da, das, das, das pessoas que nos assistiram, eh, lembrando que eh, podem divulgar o seminário eh, a partir da nossa, nossa página no YouTube e no Facebook, eh, por favor, circulem, que vale a pena assistir, e agradeço muito a quem acompanhou toda a programação do seminário durante o semestre, Agradeço muitíssimo o trabalho de André e de Luciana no, no trabalho técnico e as facilidades proporcionadas pelo nosso laboratório Iris e seus coordenadores, Carlos Alchuk e Daniel Simeão. A programação do seu seminário do Dan do próximo semestre serão é, comunicados é, no, num tempo prudente, uma vez tenhamos a programação. Então, até o ano que vem. Muito obrigado. Tchau.